Eu vou convidar agora um irmão de alma, um viajante do universo, ele veio, ele veio me seguindo, sabe, de planeta em planeta, e até que aqui ele me encontrou de novo nesse planeta aqui. Né? Ele mesmo diz que os ETs se reconhecem. É o Roberto Palmeira. Eu vou liberar aqui o áudio dele, eu vou tornar ele co anfitrião. Eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação dele. Ele se apresenta melhor do que ninguém, né? Mas seguindo aqui um, um pequeno protocolo. Eu vou dizer que o Roberto Palmeira é um empreendedor social, idealizador e diretor de sonhos do Instituto Hope, com formação em marketing, com pós-graduação em administração estratégica, especialista em gente e seus sonhos. Ele também é autor do livro Começando pelo Fim, coordenador do núcleo de sonhos do Instituto Zen Câncer. Gente, acho que eu vou fazer faculdade de comunicação. Estou adorando isso, de apresentar as pessoas, sabe? Estou achando isso um barato... <risos> Roberto, seja bem-vindo aqui a esse evento. Sempre sou. Obrigado, Lu, pelo carinho de sempre. E muito legal o final da fala da Maria Tereza, que ela falou como ela se sente acolhida. né? E eu peguei recentemente uma frase de Oscar Wilde, que ele fala exatamente disso, que a gente não precisa de muita coisa, não. A gente só precisa de um dos outros e sonhos. E eu concordo totalmente com ele né eu acho que é, é, é como isso é sinérgico eu quando conheci a Luciana as pessoas que me conhecem mais profundamente sabem que eu não costumo deixar passar oportunidade não né eu às vezes até faço algumas loucuras com relação a isso quando eu vejo que uma coisa é legal eu pulo para dentro eu me abraço e eu vou e a Luciana foi um desses casos eu não sabia o que, que era, eu só sabia que era legal e que isso ia me trazer coisas boas, que ia me fazer seguir um caminho mais colorido. E eu me atraquei com ela e a gente começou a seguir um caminho que a gente não sabia muito bem onde ia dar. E eu sei que está dando em tanta coisa legal e a gente está indo para tanto lugar bacana juntos que isso está sendo muito gostoso. E foi através dela que eu conheci o início a, a, dos passos da yoga, e os dois primeiros, segundo essa minha querida amiga me falou, são passos que te remetem, primeiro, a você olhar para o mundo exterior e o segundo para você olhar para o mundo interior. E olha que coisa engraçada, quando a gente fala de sonhos, as pessoas em geral vão olhar... Sonhos lúcidos, tá? não são os sonhos de dormir. As pessoas vão olhar para fora, Qualquer pessoa que não esteja linkada com essa parte interior, se eu perguntar quais são seus sonhos, ela vai me dar um de cinco. Um carro, uma casa, viagem, um gadget, pode ser um iPhone, 10, 12, um laptop e tal, e um, um, uma cirurgia plástica. São cinco sonhos voltados para fora. E aí, olha que coisa curiosa, quando a gente tem, é acometido de uma enfermidade, de algum susto, de alguma coisa que nos remeta ao interior, a gente começa a mudar esses sonhos. E aí que está o grande barato de você linkar yoga com sonhos, porque ela já faz isso, ela te traz para avaliar também a parte de dentro, a Lu falou brilhantemente agora do sonho desse morador de rua, que é o sonho que, quando ele introjetou, quando ele olhou para dentro, ele começou a entender o que era importante. E hoje eu me sinto muito feliz, porque a grande diferença que eu percebi na minha vida nos últimos tempos foi estar cercado de pessoas que têm essa noção e que conseguem olhar para dentro e ter essa honestidade consigo mesmo. Então, isso é muito importante. Quando você entende o que é importante para você de verdade, e eu tenho certeza que não seria trocar um iPhone 7 por um iPhone 12, você começa a ter uma noção do que é importante. Eu, recentemente, tomei uma atitude de seguir um sonho meu. É, eu tenho um, um... Eu chamo de oftalmologista vital. Marco Palito é diretor de nada do Instituto Roupa, é um querido, e é um cara que me abriu os olhos para o mundo. E ele fala, Roberto, você não consegue é, é, cuidar da fome de um terceiro se você estiver com fome. Isso me deu um alerta muito grande. Eu comecei a entender que eu não podia cuidar do sonho de ninguém se eu não tivesse meus sonhos reconhecidos e, e, e vibrantes. Né? E eu comecei a seguir meus sonhos. Então, num desses sonhos que eu segui, sem pensar, eu, eu sigo muito, eu gosto muito das leis corsárias. Né? Uma das leis corsárias muito legais para sonhos é que quando eles vão atacar uma ilha, segundo a lei corsária. Eles vão atacar uma ilha, eles chegam, desembarcam do barco, falam, nós vamos atacar essa ilha e vamos tomar. Ok, então toca fogo no barco, porque, porra, não dá para voltar. Ou eu tomo a ilha ou eu morro. Então, eu não sou um cara de plano B, eu tenho um plano A sempre não deu certo, a gente estabelece um outro plano A, mas plano B não tenho, não. Então, eu achei que essa lei corsária me incentivou. E aí foi, foi curioso que uma das pessoas que percebeu essa valentia, porque os sonhos eles carecem de valentia, de atitude, e, e muitas vezes você tem que tomar atitudes que você fala, cara, eu não sei, não, mas vamos embora, vamos embora. E aí as pessoas olharam isso, e, e foi muito bacana que foi uma das integrantes do Zen Câncer, fez essa... essa essa frase, né? Cara, você está vivendo como se fosse metastático, sem ter. <risos> Olha que coisa interessante. Você, será que você precisa chegar a um câncer, a um ela, a um HIV para olhar para dentro? Será que você não pode fazer isso com a yoga? Será que você não pode fazer isso com um olhar para o outro, com um olhar para o teu parceiro, para o teu filho? Cara, pode. Você não precisa estar doente para olhar para dentro e a gente deixa até o último minuto para fazer isso. Não precisa. Eu acho que é um barato... Eu gostei muito dessa ideia, e eu acho que pode ser até uma, uma coisa... Eu, eu, eu sei que eu vou dar essa ideia, isso vai virar algum projeto na cabeça da Luciana, mas essa ideia de você colocar as pessoas para pensarem como metastáticos, isso pode ser um negócio muito forte... Olha que troço forte e poderoso para você gerar a sua atitude. Então, isso é muito bacana. Hoje, gente, é engraçado como isso vicia, como o sonho vicia, como essa paixão vicia. Quando eu olho hoje cada uma dessas meninas, da, da Zezé, da Lorena, da Babi, da Cláudia, da, até da, da fala da Maria Tereza, gente, aquilo me dá uma inspiração e aquilo vicia. Eu, é, é engraçado, eu, eu agora vou tirar férias na faculdade. Ok, eu vou tirar férias, mas eu não vou deixar de estar em algum projeto com vocês, porque esse troço para mim hoje virou quase que alimentação, é uma alimentação de alma. E essa alimentação eu só consegui quando eu comecei a olhar também para dentro, a não olhar para fora. É Só para ilustrar isso, recentemente eu estava conversando com um empresário, buscando recurso e tal, porque a gente sempre precisa de recurso, né? E aí o cara chegou para mim e falou assim: esse seu negócio de sonho ele é muito de nicho, né? Eu falei, é, é nicho, sim, é só para quem morre. E aí ele deu, ele deu um gap, né? Porque empresário não morre, né, gente? Vamos combinar, né? Esse pessoal de banco e tal, política, esse cara não morre. Tem alguns que não morrem mesmo, né? Sarney, essas coisas, essas pragas eu fico. Mas assim, em geral, eles esquecem que eles têm uma finitude, o que a Lu gosta muito dessa palavra, sem assim, permanência, que você não tem nada. É, só é ter o de verdade, o que é passível de ser salvo num naufrágio. Então, eu acho mal barato quando você começa a ter essa percepção. E eu queria fechar esse, esse dia de hoje, que foi tão lindo como o de ontem, é, com, essa, com essa reflexão. Será que eu preciso chegar aí para me valorizar, para fazer combinados comigo, para identificar o que realmente é importante para mim? Ou eu posso olhar agora e ter a coragem de fazer? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de, de puxar para vocês. E eu acho que a gente agora é, é, vai ter a oportunidade de fazer uma reflexão de muita gente junto, de um sonho de muita gente. Isso é, me emociona cada vez que eu vejo, cada movimentinho desse, a criação de um sonho é muito legal. É uma coisa que, eu sempre falo isso, né, me deixa tatuagens emocionais. Hoje eu estou viciado em tatuagens emocionais, eu vou tatuar meu corpo inteiro. Cada uma que eu coloco é uma coisa muito especial para mim. Então, é, eu, eu vou devolver a palavra para a minha querida Luciana. Que, que... Mas eu... eu... Eu queria só que você falasse uma palavrinha só sobre o HOPE, assim, para as pessoas que não conhecem, muito ah, conhecem tá. aqui, só sobre o Instituto. <risos> é, e depois eu vou abrir a palavra para a Renata, que a Renata levantou a mão. Você levantou mesmo a mão, Renata? Foi, foi por eu engano. Dei. A Renata está aqui com a câmera fechada, a Renata lembro, Ela estava com a mão levantada, não sei se ela levantou mesmo. Mas ah, por... não estava para mim. Não, não. Então, fala, Roberta, então um pouquinho... Ah, foi engano, ela botou não aqui. Fala. <risos> fala, então, só sobre o Instituto HOPE, como é que as pessoas podem colaborar... Né? para a gente poder ah, divulgar. Falo, mas não tem engano, não. Levantou a mão, fala. Não tem esse negócio, tem coragem. <risos> é ato falho. É, o Instituto Hope é um instituto que se dedica a realizações de pessoas que têm alguma doença ameaçadora de vida. A gente entende que nesse finalzinho, muita gente não tem... É, me, me incomoda muito quando eu vejo uma notícia no jornal, assim, Ih, fulaninho ganhou um vinho, um charuto antes de morrer. Cara, isso não pode ser notícia, isso tem que ser rotina. E a nossa proposta é fazer com que isso vire rotina. O que, que esse cara quer? Ele quer uma coxinha com Guaracampi? Ele quer ver o gato? Ele quer dar um abraço na, na irmã que está longe? Então, a gente não mede esforços quando a gente tem um, um sonho que seja realmente significativo. É o sonho de dentro, é o sonho que fala mais alto quando você vê como a gente realizou recentemente do menininho de quatro anos do metrô. O garoto não queria pilotar um trem do metrô, não, gente. Ele teve o aniversário do metrô, ele teve o bolo do metrô, o brigadeiro do metrô, ele falava as estações todas. Porra, esse troço está tá no cara. Então, assim, é, é, o nosso instituto ele não é... O nosso, o nosso objetivo não é doar um iPhone, doar um videogame, que também é legal, é importante e tal, mas eu quero alguma coisa que fique tatuado nesse menino ou nesse menino, ou nessa senhora, ou nesse idoso, ou nessa, nessa pessoa, que num, num momento de dificuldade da vida dele, ele vai buscar esse sonho e vai lembrar. Então é isso que a gente busca, buscar essas coisas que são realmente significativas para as pessoas. E aí a gente vai, vai realizando, aí cada dia é um, um negócio diferente e é muito gostoso. E né, nos intervalos a gente vai realizando os nossos também, né, que ninguém é desperta, a gente aprende. Muito bacana, né? Ai, ah, gente, bom, gratidão, ver gratidão, bom ver vocês. Gratidão, Roberto, gratidão. Então, assim, só para a gente pensar, porque a gente não consegue descobrir quais são os nossos sonhos, né? o que a gente desejaria, se esse fosse o nosso último dia. Eu, como paciente oh. oncológico, sempre digo para meu marido, quando vou fazer os meus exames de rotina, que eu estou indo renovar o meu prazo de validade. né? Mas, na verdade, ninguém sabe qual é o seu prazo de validade. né? A gente não sabe. Eu, pelo menos, vivo com essa consciência. E sempre agradeço quando pego meus exames, os exames estão ok, eu posso seguir em frente e está tudo bem. E eu tento viver cada dia, aproveitar o máximo cada dia. Eu estou quase há dois dias e meio sentada nessa cadeira aqui. Vou até bater uma foto daqui a pouco. Sábado tivemos reuniões, eu estava sentada aqui. Ontem eu fiquei de manhã até de noite aqui e hoje novamente. Porque é isso que me move, né? Assim, Pelo tempo que eu estou aqui, poder compartilhar essas ferramentas com todos como se fossem realmente instrumentos para as pessoas poderem navegar, né? Então, quando as pessoas começaram a fazer as grandes navegações, se tornou mais fácil quando eles adquiriram alguns instrumentos. Né? Então, eu acho que a yoga, a meditação, né? o mindfulness são instrumentos para a gente navegar a nossa vida. Né? E, claro, que algumas vidas é, passam por algumas, algumas tempestades, né? o mar meio agitado, daqui a pouco vem a calmaria de novo. E isso também representa o que é a vida, né? que é impermanência. Tudo está em constante mudança e transformação o tempo todo. Então, para poder fechar esse evento aqui, eu vou pedir só um minutinho de vocês, né, é, para a gente respirar juntos, né? Para que isso amplifique, essa energia se amplifique, né? E esse vídeo que vai estar disponível aí no YouTube possa chegar nas pessoas que precisam se inspirar, né? Se inspirar através da história de cada um de nós. Né? Como a minha lama disse, acredita, Luciana, que você tem algo a oferecer no mundo. Porque eu realmente acho que eu sou Mirim. Roberto brinca comigo, diz que eu não sou mirim, mas eu sou mirim, sim. Quando eu vejo uma Ana Olívia, quando eu vejo um André, quando eu vejo outras pessoas fazendo coisas belíssimas, né? E sempre penso que temos oportunidades para crescer, né? Para aprender, para sermos melhores diariamente. Então, vou pedir só para vocês... É, eu sei que vocês estão cansados, quem está aqui comigo desde cedo. Vou pedir para vocês encontrarem uma postura sentada, confortável, que permita que a sua coluna fique naturalmente alinhada que você sinta o seu quadril bem apoiado, os seus isquios. Se for possível, desencosta para você manter a sua coluna alinhada. Se estiver muito cansada, então encosta. Se preferir, pode ficar deitado também. Mas quando você encontrar o conforto da postura, eu vou pedir para vocês olharem em volta né, e perceberem que, nesse momento, vocês estão em um ambiente seguro já vão encontrando dentro de vocês essa sensação de segurança. E aí então, suavemente, recolhe, fecha os seus olhos. Quando a gente fecha os nossos olhos físicos, né a gente abre o nosso olhar para dentro, para o nosso mundo interno. E antes dessa viagem, vou pedir para vocês perceberem todos os sons e barulhos à sua volta. E acolha todos esses sons e barulhos como parte do momento presente. E isso vira um exercício de resiliência, de paciência, com pequenos incômodos. E perceba que nesse momento você está em um ambiente seguro e vai então amplificando essa sensação de segurança dentro de você. conforto e segurança. Leva agora a consciência para a sua respiração e sinta o ar entrando e saindo suavemente pelas suas narinas. E visualiza que esse ar que você inspira está repleto de paz. Visualizando essa paz sendo absorvida por cada célula do seu corpo preenchendo todos os seus espaços internos. E quando você exalar, compartilhe essa paz, preenchendo todos os espaços externos com a mesma frequência, e visualizando essa paz vibrando também em cada pessoa à sua volta. Da próxima vez que você inspirar, Visualiza que esse ar está repleto de harmonia e permita que essa harmonia preencha todos os seus espaços internos, cada célula do seu corpo. E quando você exalar, visualiza essa harmonia preenchendo todos os espaços à sua volta, vibrando em cada pessoa. Agora imagina que esse ar que você inspira está repleto de amor. E permita que essa frequência preencha todos os seus espaços internos, vibre em cada célula do seu corpo. E quando você exalar, exala esse amor, preenchendo todos os espaços à sua volta com essa frequência, e visualizando essa energia, vibrando em cada pessoa à sua volta. E agora relaxa sua mente, relaxa todo o seu corpo. E vai então levando a sua atenção de volta para a sua respiração. Vai voltando a atenção para o seu mundo externo, percebendo os barulhos e movimentos à sua volta. Sem abrir os olhos, mantenha os seus olhos fechadinhos até o final. E então traga as duas mãos unidas no centro do seu peito. E a gente aproveita esse momento de paz e quietude para agradecer o dia de hoje que amanheceu para a gente. Namastê. Bom, eu e para finalizar, eu vou só compartilhar aqui uma... Não sei se vocês estão ouvindo esse barulhinho de asinhas batendo, né? Eu estou com beija-flor preso na minha sala. Eu, no primeiro momento, eu achei que era um morcego, depois eu vi que era um beija-flor. E eu tava meditando assim, né? Contemplando esse beija-flor que está há umas duas horas aqui preso na minha sala. E as janelas são gigantes aqui na minha sala, estão completamente abertas. E eu fico pensando... Já tentei tirar, meu marido já veio aqui com a vassoura tentando botar ele para fora, e não adianta, ele está assustado e ele só voa alto, ele não consegue voar um pouquinho mais baixo para ver que as janelas estão abertas, sabe? E às vezes é assim com a gente também na vida. Então, a gente só precisa se acalmar, se aquetar, né, e olhar que a varanda está aberta. Ele está aqui em sofrimento total, querendo sair, e eu vou precisar que ele se acalme, se aquete, que ele olhe que a varanda está aberta. né? Então, muitas vezes a gente não está olhando que as nossas varandas estão abertas, e eu acho que o yoga e a meditação são ferramentas né? que nos mostram que as varandas estão abertas, ou pelo menos nos ensinam a abrir as nossas varandas. Né? Então, muito, muito obrigada, gratidão profunda ao Atmazen, ao Samuel Miranda, fundador do site, a todos os parceiros do Instituto Zen Câncer, a todos os coordenadores, voluntários, participantes. Assim, meu carinho enorme a todos vocês. É... Muito obrigada e até a nossa próxima edição, que, se Deus quiser, vai ser ano que vem do yoga em superação. Muito obrigada, namastê a todos vocês. Vou só ler aqui essas mensagens, agradecendo a Claudinha aqui. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Vocês zelam por todos nós, gratidão. Ah, querida, e você pela gente também. Muito bom, terminamos o evento às 20h28, assim, pontualmente, respeitando o tempo de todos. Então, muito, muito obrigada. Quem quiser aparecer na foto assim, abre a câmera, senão deixa a câmera fechada para a gente bater uma última foto aqui para registrar esse primeiro evento, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas, vai inspirar as pessoas. Então, vamos lá. Vou fazer o X, hein? Renata, obrigada por abrir aí a câmera, Viviane também. Muito bom, vamos lá. Um, dois, três e... Já foi, gente. Então, obrigada, um beijo no coração, um bom descanso para vocês.